Qual pele? Calma lá, não vamos chegar ao nível deles não, por favor. Eu sairei daqui imediatamente para me responder quanto é, quantos são 7 vezes 8. Raiz quadrada de 4. Saio agora daqui.